três pessoas desaparecidas, então um total de 14 pessoas, a gente vai continuar acompanhando, você vai continuar ligado na programação da Record TV. Nosso tempo está acabando, vem agora o Fala Brasil, 11h50, Tino Júnior no estúdio, lindíssimo, vocês não podem perder, Seja h tarde, tá Hernani Alves também arrebentando no Cidade Alerta Rio. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pela audiência. Amanhã tem mais RJ no ar. Um beijo carinhoso, um dia abençoado, fiquem com Deus e vamos sempre juntos. Olá, bom dia para você. 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia. Os casos de feminicídio se multiplicam pelo país. Só neste fim de semana, pelo menos três mulheres foram mortas e os suspeitos são ex-companheiros das vítimas. Um deles, que está foragido, cometeu crime em frente ao filho de 11 anos da ex-namorada.